Boa noite, eu tô passando para deixar mais um, uma sacada que seria um exercício e esse exercício ele vai te ajudar a você priorizar, priorizar coisas que você gostaria de priorizar e você não consegue, tá? É um exercício simples. Mas, se você se observar, se você olhar para você, você vai ver que seu comportamento vai mudar automaticamente, tá? Porque a gente vai usar sinestesia, que seria a escrita, para poder você mudar isso na sua mente, na, su na sua mentalidade. Então, o exercício seria, você vai pegar um caderno e, e você vai pegar um caderno e você vai colocar coisas que hoje para você é prioridade que seria o quê? trabalho eu vou dar um exemplo tá diga-los que hoje sua prioridade seu cérebro jogou você vai sentar vai dar uma inspirada e vai escrever e o que o que vem de primeiro de prioridade né que você bem que na sua vida é prioridade hoje você vai escrever tipo meu trabalho saúde família que são os seus valores, né? É, família, diversão. Então, você vai fazer uma lacuna né? e vai botando em ordem isso. Você olhou isso, aí você fala, não, eu não estou gostando, eu quero dar mais prioridade à minha saúde. Digamos, é um exemplo. E na outra parte, você coloca o que seria, o que você gostaria que fosse prioridade hoje na sua vida. Digamos que você está com uma deficiência na parte do, do esporte e da sua saúde. Aí você vai lá, coloca a saúde em primeiro lugar, coloca trabalho, coloca dinheiro, coloca família, coloca amor, né? Então, você vai observar que isso vai mudar bastante o seu comportamento durante a sua vida. Então, você pode usar esses, esses para várias vezes né? durante o seu crescimento pessoal, você pode usar ele eu faço ele hoje e eu percebo que mudou porque antes minha prioridade era treino e hoje eu já vejo que minha prioridade já é outra porque eu mudei porque eu fui vendo né minha prioridade geralmente muito saúde e eu fui vendo que isso foi melhorando assim minhas outras áreas da vida é muito bom para você trabalhar todas as áreas da vida né mudar mudar esse paradigma melhorar a a área da vida que você acha que poderia dar mais atenção e você não está conseguindo dar atenção, né? Que você deve, seu cérebro tá focado só numa parte. Seria o trabalho, ou saúde, o é, namoro, ou diversão, O namoro que seria amor, né? Relacionamentos, enfim, fica a dica. É, eu quero que você compartilhe comigo, me dê o feedback para mim saber que está te ajudando. Eu vou ficar postando mais exercícios, mais algumas sacadas que me caí, coisas que eu estudo, né? sobre a mente, sobre a saúde, sobre a psicanálise, sobre a hipnoterapia, sobre a nova formação que eu vou fazer agora com a online, que seria a formação em técnica, e conforme for, eu vou postando mais, eu vou falando mais sobre cada uma das especialidades que eu, que eu sou formada, que eu me formei. E vou dando dicas sacadas, espero que ajude, mas eu preciso que vocês me deem o feedback, porque isso me motiva, tá gravando vídeo, já que agora eu comecei a gravar faz pouco tempo, né? Então, fica a dica. Obrigada, boa noite.